Mano, que jogo é esse? Não sei. É isso que eu tô me perguntando. Esse é o Life Topia. É o Rock Heaven 2. <música> eu também tô tocando música. Oxi, era nada. Meu Deus, o computador tá mal ruim. Um capítulo do, do computador, mano. Mas beleza, que é isso? Começou a música. Ah, tá captando, é que tá muito baixo. Que é abalada! Vai, vai, vai, vai, vai, vai DJ! Vai, DJ! DJ, brrrrra, <Z2> Já gostei do novo Block Heaven. Oxi, uma bola gigante que chegou! Me dançou, amor, sei, meu Deus, meu Deus. Tô dançando, vocês não estão vendo que esse vídeo é sem assim, webcam aí eu tô dançando! Meu Deus, vou fazer vai me esmagar, me irmão. Tu, chegou mano, pegar um veículo, pegar a bicicleta, A estava do chuveiro não funcionando. Ah, as pessoas de bicicleta o hospital, ver os veículos e isso que moto doida é essa? Como é que uma moto dessa é grátis? É verdade, quer dizer, às vezes não. que porque é Brookhaven 2 Meu deus não é capa. estilo Brookhaven, mano, invadir a casa. FBI, open up. <risos> Sou ladrão! Eu sou ladrão rapaz! Além de verdade, a casa estraga a casa toda. Parabéns! Ah, c... Here we go again. Cadê a casa 13? Se é 9, se é 15, não tem casa 13, vou morar nessa casa aqui. Uh! Olha também tem a câmera. Na árvore dos sovais de, de um sobreviva, um sei lá, pega aquela mesma casa para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance. Vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato. agente de pé, Broke Heaven 2. Meu Deus, não é ca... estilo Brookhaven, mano. Invadir a casa agora, eu vou trancar ela. A moto faz um barulho. Hein? Ei, mano, o Live Top é tipo o Blockistopia. Não, nada a ver, irmão. No Block Heavy, esse Home Ken é Home Kings Be Beleza, as animação. Ah, meu Deus, do na, na moto. E ainda ficou andando fazendo animação. Aqui é top mesmo. Tem as casas, tem os pets. Hum, eu acho achei uns gato armado Só é, é... Que gato gordo. Parece meu gato. Sou maluco mesmo. Esse gato... Ah! Aqui tem o show. Uh, ó, dá pra correr. Então, vou tirar o shift lock aqui. Um, um negócio ruim é que esses jogos, às vezes a pessoa pode correr e, e ter o shift lock. Ei! Hey, eu. Eu. Eu vou. que através do visual não? Então, o, o gato armado. Que a, as pessoas ganharam valquírias grátis. Olha aqui, mano. Valquíria é para ser muito rara, mas pelo menos a valquíria grátis já é rara. falou eu, eu vou me matar. Mas cara, doido. Cara, de moto aqui dentro. Sou um, da, um dançarino. Dança, barra e dance. Agora sim, é Essa dança. pegar a, a, a moto. Todo mundo fica usando essa moto. Tá, gente? Que não veio Não foi pro fim do mapa. Então eu vou. Já, pra, já vou pegar mais bed aqui Porque tem a bed de, de chegar no fim do mapa. Só não sei como pega, é eu sei que é para pegar no fim do mapa. É, é isso que eu sei. Ou oh, será que não? <risos> que aqui não tem nenhum veículo que voe Você é burro, cara. Que loucura! Só que o tá <pulando. risos> Não dá para ir? Pera, dá pra ir aqui? Ah, tem o um jet ski. Uh! Agora eu vou chegar no fim do mapa. Eu não consigo. Eu não consegui. Beleza. Oh, tem isso? Não pera. Tem notebook, tem tablet, tem arma, tem câmera aqui. Pera. <risos> Ei, que viagem é essa, velho? Será que eu tô na goinha? É é bugado. Tô bugado que até a criadora do jogo sabe. O Bug. <risos> Esse jogo é muito uma cópia de Brookhaven. Vamos ver, tem que mudar a aparência. Ah, Brookhaven também tem. Teus então, cabelos. Meu Deus, tem como, tem como pegar o as bando. Cadê o Roblox 2.0? O Roblox 2.0. espera que eu vou ser o bacon ré também. Ai, espera Eu vou pegar um, um negócio topzeiro aqui. Que não seja um manjo robô. hoje ah, achei esse bicho aqui. Esqueci o nome dele. Meu Deus, tá tava aqui. Vamos lá. Ah. <risos> meu Deus! Meu Deus! Ama banana! Ama banana! Uh! Oi, oi, oi, oi! Esquiva de demência! Não usem drogas, por favor! <risos> a banana! O hot dog! Não, que tem uma arma! É! Meu Deus! Um que dá pra invadir a, a casa dos outros. Ó, vou ver um negócio. Vou ver. O que aparece? Se apertar uma pessoa. Vamos ver. Não tem como bolinha na casa. Ufa! É, é por isso que eu não tava gostando do Brookhaven. RP. Gato bandido. Sou gato bandido. Gato bandido. Um bandido. A tags é verdade. Tem criminal. que ó. Criminal. Eu sou criminal. Aqui, ó. ó ó, ó. ó. Sou criminoso. Sou gato bandido. Tá, gata bandido? Agora eu sou gato não, sou cachorro-bandido. O gato-bandido tem tá, assim, uma cabeça de, de cachorro. Ok. <risos> ah, tô com o policial, tá pronto do gato-bandido? A Maria Eduarda! Ai, oh, oh, oh. meu Deus. Eu, eu tô achando muito melhor que o Brrrr... Brrrr... Brrrr hoje eu tô maluco, mano sou maluco, tu serve do espanhol, espanhol, espanhol, casamento, não sei o que eu tô fazendo, tô pisco, seja aqui ó, tapizeira, eu quero ser passageiro do Thomas, vai Thomas, mano eu tô andando de moto e de, e de caminhão ao mesmo tempo, Ei, meu Ai, meu Deus. Meu Deus, duas pessoas são iguais. Que para quem não sabe, as pessoas iguais são gêmeos. Só que a maioria dos gêmeos são irmãos gêmeos. Aqui, ó, você consegue pular. Ai, meu Deus. Barreira me travou. Ai, gato arrumado. Era para estar brigando com esse gato. Porque eu sou... Porque eu tenho cara de cachorro, mas eu sou gato bandido. Que isso? Eu consigo flutuar na água. Vamos aqui pegar... Pegar uma arma. Oh, oh, oh, oh. Que? Ei, ei, ei. Que daí? Olha aqui! Os caras aqui! Não é que porra Acaba com os caras! Toda outra é pior ainda! Ei ei ei! Não tem shift P! Ó ó ó ó ó ó! Se você. Você oh, já sabe! Se você ficar parado, você já sabe! Você vai ser pai na CABEÇA! CÊ tá bitch! CÊ lei! Tá Senta outra arma aqui, porque essa é mó ruim! Pá! Matiro aqui! Tirando. Eu acho que o vídeo, acho que tem mais nada pra, ouvir. Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Não, acho que não tem mais nada. Eita, meu Deus. Que é o banco. Mas esse jogo deve ter sido inspirado no, no Broke Heaven. E o nome inspirado no Bloco Topia. Vá, vá, vá, se eu tá, a gente roubar o banco. Cala a boca, seu carioca. Seu café da manhã é bala de ponto 50. O ventilador de sua casa é o helicóptero da polícia. Gato oh, bandido! É isso que tá faltando! Vamos! Roubando! Uh! Roubando no banco! Ladrão! Uh! É que eu sou gato bandido! Uh! É que eu sou gato bandido! Uh! Consegui! Beleza! Então era esse foi o vídeo, até o próximo. Pera. Tchau. já, já incrível assim. Então galera, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Falou! Cala a boca, seu carioca, seu café da manhã é bala de ponto cinquenta, o ventilador de sua casa é helicóptero da polícia.